Oi pessoal, meu nome é Daniel Amancio, eu sou morador aqui do município de Campinas, sou estudante de psicologia do nono período e eu vou falar um pouquinho das ações que eu participo no enfrentamento da LGBTQI-fobia aqui no meu território. É, uma delas é tá sempre participando aí das conferências municipais de saúde levando a pauta LGBT, eu também sou ativista de direitos humanos, então eu estou sempre na rua, nas passeatas, nas caminhadas, nas manifestações, é, somando com outras lutas, luta antimanicomial, luta antirracista, luta pela vida das mulheres, sempre transversalizando a pauta LGBT contra a LGBTfobia. É, outra ação é sempre levar esse debate, os eventos, palestras, rodas de conversa para dentro da universidade. É, nós já fizemos eventos potentes, né, que dialogaram para muitas pessoas. É, acho que outra ação é dialogar com empresários daqui do município, que nos acionam enquanto movimento, para aprender, para encontrar soluções. Eu também apoio os movimentos sociais, é, que atuam juntamente aí pela defesa das nossas leis municipais, das nossas entidades. Nós temos um centro de referência que precisa ser fortalecido. Nós temos uma casa de acolhimento que também precisa do nosso apoio, que acolhe pessoas trans e travestis em situação de rua. Levo essas discussões também para o meu ambiente de trabalho, Converso com líderes, com gestores... É, sempre falando da importância da diversidade no mercado de trabalho, é, da inclusão e do respeito do quanto a gente precisa e pode contribuir nessa luta e estou sempre contribuindo também com as ações que são criadas aí pela subsede aqui do meu município, do Conselho Regional de Psicologia, como essa campanha, por exemplo, e acho que, assim, são algumas das ações, dentre outras. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado.